Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo pro canal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trago pra vocês um videozinho aqui do Sword 8.7, na descrição pra vocês entrarem. Galera, não se esquece de ativar o sininho de notificação aí pra você receber todos os vídeos notificados. E mano, bicho vai, Seja até o final e por favor, entra no um link aí pra você entrar no DD para a gente poder jogar junto, demorou galera? Eu tô focando aqui nesse DDTanks. Hoje eu vou mostrar minha conta, fazer algumas evoluções aqui para vocês também E é isso aí, né mano, vamos começar aqui Ó, a fantasma de vidro mais gold fica A roupa pequena rainha de ouro, gold E o pequeno gorro do demônio, gold também E o escudo tem de upar né, a 9 tá E também eu consegui colocar montaria aqui galera Montaria eu consegui colocar full está tá nível 51 o cuidado pé de evoluir isso aqui ó cuidar na forma um beleza aqui também e o... até tá isso aqui não entendi já tá aqui no Vou comprar aqui ó. mas é eu falo é que dá para comprar 99 nem né? demora muito mas dá fc depois a gente o o resto mostrar as roupinhas aqui no pet porque tá pegando para vocês verem 450 as roupinhas aqui é muito boa mano se Tank. lembrando que esse DD que é full cupom daí se você entrar você vai conseguir muito cupom só depende de você né mano e vamos lá se estão gostando da frequência de vídeo aqui no canal galera, se estiver gostando mano deixa o like para motivar aí a fazer mais vídeo aí e vamos ver esse aqui já com é nível né Devagar. E não se esquece mano, curte a nossa página lá do Facebook, tá quase chegando às 300 curtidas Se você não curte, é, chama, ela se chama Senhor de T meme lá, muita coisa lá mano O link dela tá na descrição e também tem meu Instagram o Instagram que eu criei aí é novo o Twitter que eu criei, mas eu não tô usando o Twitter então não vou deixar na descrição E lembrando que também o link direto aí, curtado o link Lembrando isso aí também, galera, porque eu não vou deixar o link aí, mano. A maioria dos tem, que se eu for deixar o link, vai estar fixado na descrição. Na descrição. Comentário. Então, assiste o vídeo. Assiste até o final, mano. Consegue ver. Entender o que eu tô dizendo. Não se esquece, mano. O canal tá quase batendo com a Quem puder ajudar o canal divulgando. Deixando um like, mano. Vai estar tá ajudando muito, velho. Porque então, é uma forma de retribuir... Os vídeos que eu faço aqui para vocês, dá trabalho fazer edição, fazer a capinha Então você faz esse favor aí para mim galera Beleza Eu só acabo de colocar um nível aqui Amuleto Eu só acabo de aumentar o amuleto Olha os atributos 30k de defesa Deixa eu ver que eu posso colocar aqui Vamos abrir essas cartas aqui Beleza Agora eu vai conseguir Muita alma E depois eu vou Nessas cartas, mano Também vou mostrar as cartas pra vocês Aí, ó. Só falta o pack Dos orifícios aqui ó, O atendente é nível 50 já Mas aqui eu, que eu coloquei offline Na última evolução que eu fiz Eu consegui pegar 15k de tributo Então já foi a evolução de lá pra cá Muito boa, o que vocês acharam? Achei que ele vai pegar muito FC, muito atributo também. E, ó, isso aqui que vai dar muito FC também, galera. Essa experiência aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Muito FC. Tô conseguindo muito FC, mano. Isso aí é uma coisa muito boa. Que vai estar tá ajudando a conta que ele evoluir. E eu vou mostrar que veio. Eu vou fazer um vídeo específico a essa arma aqui, ó, fantasma de vidro. É uma arma muito assim, rara de dropar muito difícil mesmo, mano se tiver, que ver, é, dragão dragão, é do ser vestido, dragão furioso <risos> pera, pra ser vestido, furioso, dragão de fire mais 10, se você quiser me enviar ou me vender, só falar aí mano, nos comentários, ou adiciona aí, senhor titia, é o mesmo nick do canal muita gente tem dificuldade, não entendo mais isso, aí, ó adicionar vamos que vamos, galera batendo 4k de escrito, mano só que bater 4k trazer o vídeo aqui pra vocês não sei se vocês assistiram aquele vídeo lá que eu mostrei que ver é minha moto então assiste mano porque é um vídeo muito top que demorou pra fazer um pouquinho da edição 3 minutinhos mais 3 minutos e meio mais ou menos de vídeo mas compensou porque tipo é a primeira vez que eu faço um vlog curti porque muita galera me apoiou falou não pode o vídeo ficou muito legal é isso aí mano, vamos apoiar aí pra gente poder fazer mais vídeos pra vocês Não esquece de assistir todos os vídeos até o final, é muito importante então, vamos upando aí galera, devagarzinho a gente consegue mano Muito FC aqui E amanhã já vai ter outro vídeo Que é no mesmo dia que eu vou postar esse vídeo, vai sair outro vídeo mostrando que ver A vida, os efeitos dessa arma e como que vai é Vocês vão curtir, quem nunca viu essa arma vai curtir muito mano enfim, as práticas estão assim, as práticas é dificil de poupar, mas o resto é de boa. já consegue mais experiência, mano. Isso aí, ó, pra você ver, E o atributo vai aumentando conforme a gente for poupando. Tá ligado, que você. Tô naipe. deixa eu ver se tem alguma carta pratina aqui pra nós. Aí já coloca. Era. Vamos dar uma olhada aqui, bem pratina. Isso aqui já, nível 28. Deixa eu ver se sai é mais um aqui pra nós. Seja interessante colocar aqui. É, cedo dá pra subir, mas depois eu vejo isso. Isso demora muito pra upar, mano, na moral Eu podia ficar aqui, ó cantando, Mas é uma coisa que demora muito Em verdade, né Aqui eu tenho de upar, galera, ó. Não sei onde consegue, mas da Pra frente eu vou upar Depois eu vou ver Vou fazer isso aqui offline, ó Aqui tem algumas coisas, galera Que não compensa fazer em vídeo por causa desse motivo, mano, demora muito. Eu vou ficar aqui com esse horas agora. Assim, vou fazer um vídeo de 10 minutos, entendeu? Aí não vale muito a pena. Melhor a gente fazer devagarzinho, fazendo as coisas aqui. Se dá para upar, quer ver? Em vídeo eu vou upar. Mas o que não der, eu vou fazer tipo assim, offline e vou mostrar para vocês em vídeo. E mano, vocês curtem esse tipo de vídeo mostrando conta, deixa o like, porque Ó, o último vídeo que eu pedi de evolução aqui nesse servidor, a gente já conseguiu bater 50 likes, então tô vendo que a galera tá curtindo, demorou uma semana pra gente bater 50 likes, conseguimos bater 50 likes, até vou até mostrar aí pra vocês, ó, aí pra vocês verem, conseguimos bater 50 likes, e é uma coisa muito boa, mano, porque mostra que vocês estão gostando do D&D, que estão gostando dos vídeos, assim eu vou poder fazer mais vídeos de evolução aqui nesse servidor, e eu consegui achar um servidor 6.4 que se Vou ver o apoio grande nele, eu vou conseguir fazer uma evolução trazer vídeo de pvp, muitas coisas para vocês. Um servidor leve e legal para jogar. tudo daqui eu não vejo muito pvp nele, porque a galera tem um atributo muito fora do normal. E não vejo muito pvp, vejo muito mais instância. Tá negado a negada fazendo instância, porque tem muitas instância novas. Falar em instância, vou trazer um vídeo mostrando a arma e mostrando uma instância vocês curtiram, e apoiar eu vou fazer mais beleza galera não se esquece mano comenta velho vocês acham que vocês estão curtindo esse novo conteúdo aí ó tipo assim porque eu tô saindo que vê é normal que é só trazer deset trazendo também que ver vlog aí no canal tô pensando em fazer uns vídeos diferentes aí, mas vai depender do apoio que vocês dão no vídeo entendeu mas vamos lá né galera pouquinho por pouquinho a gente consegue se que a gente consegue crescer o canal como que vamos Ó, tô aqui que veio o... A... Ever Jamar... Jaminha? <risos> Sempre eu é tive tipo dificuldade pra falar o nome dessa... Desse negócio aqui. Por favor, que ver? Eu vou... É... Vou ir pet, né, mano? Mas... Tanto faz, né? Depois eu vou comprar mais aqui. Mas, pra vou deixar isso aqui tudo ocupado daí. No próximo vídeo eu já vou estar com uns 30k, 33k de atributo pode ter certeza que a gente começa assim, devagarzinho mas depois a ligada vai falar uai que é tia tia tributo é esse papo tá pegando, tá pegando, daí eu vou falar é, tch -tch. Desse, papai, tá, tá demais papo é só pegando nós no pvp, não aguenta é que não aguenta Na tá a gente já deu um pouquinho ó 25k de tributo, de ataque já tá ficando como cheiroso, gostoso, muito bonito, parceiro pegando nós no pvp, papai a gente só precisa de um colar de casamento. Quem quiser fazer um casamento aí com o tiazinho, tá ligado? Mas na boa de mel, a passa um mel. <risos> Mas enfim, né, galera? Também tem minha sociedade aqui, ó. No XDD Tank. Se você quiser entrar, salve aqui pra galera que tá aqui, ó. Soneca, que é, ITP, é, 69, War69. Salve o cupom de queijo que nunca entra. Galera, também, meio, né? de jeito nenhum então, vocês entram aí que eu recrutei todos Daquela forma E galera, eu espero que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo né? Que eu não trago que ver, tipo assim, corte Não trago que ver muita edição eu fiz o último vídeo sem edição A galera curtiu muito porque, Assim, não, faz mais vídeo assim Que compensa, Tietchan Ainda bom eu mais, a gente vê como que é O vídeo inteiro Então eu vou começar a fazer assim, né mano não tem como ver aqui nesse servidor, tem como você viu o 2 tipo Muito estranho né? Mas olha pra vocês verem, o cara tem quase CT de tributo Incrível né? <risos> Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de deixar o like Entrar aqui no servidor e criar sua conta O servidor é 6.7 <risos> servidor é 8.7 Se vocês quiserem entrar, vai ter um link na descrição RF curtada porque eu preciso ganhar um dinheirinho porque o youtube não ajuda hum. lembrando né e agora ainda mais nessa crise que a gente tá fazendo muito vídeo a gente precisa ganhar um dinheirinho então entra no encurtador não conta nada não é vírus você só vai esperar cinco segundos ficar no anúncio e é, vai clicar e pular anúncio e entrar aqui no detalhe muito simples não vai querer pegar vírus nada só o encurtador normal que todo mundo faz aí vê para vocês quando você vai baixar algum alguma coisa aí no seu PC então, só faz isso mas se você tiver preguiça de entrar no você vai descer nos comentários vai pegar o link do DGT vai falar o link normal você vai entrar direto no DGT mas se você quiser dar uma ajuda para o é só entrar no link que está na descrição esperar 5 segundos tamo junto então se inscreve ativa o sininho de notificação Deixa o like, vamos tentar bater a meta de 50 likes aqui nesse vídeo E é isso aí galera, muito obrigado por assistir, Não se esquece também de curtir a nossa página lá do Facebook Senhor Tietê E me seguir no Instagram é só isso que eu peço pra vocês Tamo junto, espero que vocês tenham curtido essa evolução E eu mostrando a minha conta aí, Aqui ó, tudo certinho, mostrei pra vocês aí ó coisas estão assim, o tempo tá full Só as figuras que te alguns a gente precisa de upar aqui, ó. Quiser ativar tem algumas figuras, algumas, alguns orifícios aqui do perol que precisa abrir para a gente poder deixar aqui. Ver tudo é super dano aqui, né? As carta também tem de upar o treino. É algumas coisas aí que a gente tem de upar que ainda falta, mas isso eu vou fazer offline. Se vocês apoiarem. 50 likes antes de uma semana eu trago aqui pra vocês, beleza? Evolução, mostrando essas coisas, daí né? eu faço uma edição mais aprimorada para esse, né? esse tipo de conteúdo, que é cortar, colocar música de fundo, acelerar o vídeo, Que naipe do Tietchan, tá ligado? Então é isso, né galera? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, like 50 aí, <risos> e tamo junto, um abraço do senhor Tietchan. Fique em casa, hein? Tamo junto!